Acredito que quase todo mundo tenha uma opinião sobre o que acontece com o atual governo e ter uma opinião não é errado e também não é crime. Basta seguir as regras, manter a postura, não injuriar, difamar ou caluniar que tudo dá certo. E qual é a minha opinião sobre o que acontece no atual governo brasileiro? A minha opinião é de que tudo foi planejado por uma engenhosa equipe de pessoas poderosas e anônimas para ser do jeito que está sendo pessoas essas que nunca ouvimos falar e nem ouviremos que estão envolvidas em todas as coisas que estão acontecendo que nós vemos nos jornais e coisas que nunca veremos no meu jeito de entender todo mundo está grampeado o palácio do governo o congresso os ministérios todos por trás disso pode haver uma missão secreta se houver Quais os passos dessa missão? O primeiro passo dessa missão secreta de alguma organização misteriosa seria retirar do jogo o atual ministro da Justiça e ex-juiz que chefiava a Operação Lava Jato. Missão realizada com sucesso? Já que para assumir o cargo de ministro da Justiça, o ex-juiz teve que se exonerar do cargo de juiz, não levantando nenhuma suspeita no imaginário popular, como se fosse o curso natural das coisas. Seria esse o plano? Se sim, tudo correu bem, porque foi muito bem planejado. Passo 2. Depois de exonerado e ocupando o cargo de ministro da justiça, o passo 2 da missão seria retirá-lo do cargo de ministro, vazando supostas conversas entre ele e outras pessoas, sugerindo que as condutas foram estranhas e que isso deve ser o motivo de sua segunda exoneração, desmoralizando por completo e colocando fora do jogo? Não sabemos. Passo 3. Enquanto isso, os desentendimentos entre o executivo e o legislativo continuam. As crises aumentam, a coisa toda desanda, e com isso se concretiza o terceiro passo, que seria desestabilizar o governo. Com o governo desestabilizado e enfraquecido, se inicia o quarto passo. O quarto passo, depois do caos instalado, seria a desmoralização da direita, com o pedido de impeachment do atual presidente, sugerindo que a direita não tem competência para governar o país, pois todos esses acontecimentos teriam desgastado e enfraquecido o atual governo. Passo 5. Eis que surge a oportunidade de plantar na opinião popular a ideia de um novo governo. A pergunta é qual governo? Mas faltaria um outro passo, o um sexto passo. Se o atual presidente fosse impeachmentado, quem assumiria no seu lugar? Nem todo mundo sabe, mas existem diversos tipos de combates entre adversários, e um desses combates se chama contra-informação, em que, a princípio, se informa uma coisa e logo em seguida se informa outra, o que confunde a cabeça das pessoas e desperta a dúvida. E quando se tem dúvida, não se tem certeza. E quando não se tem certeza, não se pode confiar. A contrainformação faz parte da estratégia de combate militar. É uma luta demorada, mas que atinge o objetivo desejado. Porque não se sabe com o que se está lidando de fato. Enquanto o plano flui naturalmente, aqui embaixo o povo continua a se degladiar. Esquerda, direita, comunista, capitalista... E poucos se atém ao que acontece lá em cima, ou ao que gravita em torno do que está lá em cima. Porque na política, quem está dentro não quer sair, e quem está fora quer entrar. E para conquistar o que se ambiciona, o ser humano é capaz das mais vis atrocidades. Claro que tudo o que foi dito aqui são apenas conjecturas. E quem sabe pode até ser argumento para o roteiro de um filme de ficção? Também não sabemos. No final, você decide? Ou será que no final você não decide nada? Bom, para concluir, a minha opinião é O tempo passa, o tempo voa E a poupança, bandeirinhos, continua numa boa Só os fortes entenderão. Inscreva-se no canal, ative as notificações E nos vemos no próximo vídeo.